Fala galera, e de vir pra você que não me conhece, eu sou Rafael Oliveira e dessa vez a gente arregou pra esse jogo, a gente vai jogar o Gene Quiz A gente pensou, isso é muito fácil Não vai parece conseguir... é fácil <risos> A gente vai errar muito É, a gente é bem ruim, então vamos direto pro jogo Vamos lá, clique no idêntico O idêntico, acho que é esse último Então, mas o outro parece igual também Não, vamos ver essas birosquinhas aqui, ó Um, dois, três, quatro, uma grande Ah, é aqui, ó, é o espaço Não, é, um é, outro, é, outro. É, esse, é esse, é esse Então ah. Uh 4 do 4? 4 de Papai Noel 4. não é? Será que é uma data? Às vezes nem é uma data. Acho que não. Tem tipo o símbolo. O que você vai clicar? É uma pizza? O que é uma pizza? <risos> é um chapeuzinho de aniversário. É aniversário de alguém? Clica lá. Vamos. <risos> não. não sei, será? Vamos. Ou oh, vamos na cestinha? Vamos na cestinha. É na cestinha! Como? <risos> Títulos mundiais. Nossa, saber? Bota futebol? Um. Hum, acho que não. Acho que Bota mais. Bota dois pô. então. Futebol são gêmeos. Ah, droga. <risos> e aí, começa o zero? É, acho que é. Ah, não. Vamos, vamos. Ok, vamos lá. E a cestinha. Já? Ah, a cestinha. Um. põe quatro. Tu falou um? É. Ah, é quatro, cinco. Puta, a gente só tem... Ah, não sei o que acontece da game, da game over. Não, a gente tá começando do começo. Ah, é? Cinco? Ou quatro? Não, cinco acho que é muito. <risos> A gente é bom de futebol Ah, se for zero? Tem zero na tela? Aqui, ó, bota no zero depois do 2010 zero? Deixa os caras ganharem Não vai ser cinco Nem o Brasil tem cinco títulos mundiais Ou tem? você é burro Mas não, não acende <risos> Opa Ah Gênio Mais bela cor Ah, tá, que eu quiser, né? Yeah. Eu gosto mais de amarelo Não, eu tem preto, eu amo é, preto É, acho que o do reggae ele tá mais legal Clicando do no reggae? reggae É, acho que qualquer um vale É, porque é tipo, a sua opinião Qual é não. a cor certa? Aquela não, é em... é. não, não, não era a certa? Não, não, vi qual era Calma, cara, calma! Ué, eu acho que é essa Ah, era Quem ganha assistir? assistir? A gente tem que ver quem ganhou a luta É esse É, esse ganhou, né? É Continua ah, era só isso? isso? Quantas cores tem o arco-íris? Sete. Calma aí, o 7 tá aqui ah! A gente não viu o nome do cara que tava aqui, ó ah, A gente não. tem que saber o nome do cara, a gente não E eu, eu falei do zero do 2010 falou, Mas não falou do nome do cara Caramba Bota... Ué, todos esses são iguais, só esse é diferente? Bota... Então, mas todos são esses, só esse que é diferente? Ah, porque Souza é Sousa, muito ah, BR. Era qualquer um deles? Era Não. BR. Ele é André Biu... O que? É Biu! Fernfeld. Biu. É 37 anos! Fernandes Olha, quase que foi errado. Era essa cor é a mesma cor. Era essa, né? Não! <risos> Biu! Ah, é Feld? Não, era? Era. Biu! Feld. Era. Ah! What? O lado uhum. esquerdo ao contrário, invertido. O lado é o esquerdo. esquerdo, ao contrário, invertido. É, é o esquerdo. Ai, eu acertei. Caraca! O número desta questão é a 7, 9, é a 9 Pode ir não. Não, não é só 9, 9. É 9. Não, porque depois do 7 teve o da cor, o da cor de novo. Aí Calma o bearfield. 7, 1, 9. É 9. 14 é muito distante. Hã? <risos> <risos> <risos> 9. Essa é a 10 ah. Aqui tem 10, hein, ah, que você falou? Ah, era isso Caraca, tu já sabia! Eu não sabia Tu já tinha jogado Eu vi jogando e Eu não 3, lembrava disso E a 3,14 é alguma coisa, infinito, porque não acaba Ah, então era é infinito Acertei. Eita, eita É esse aqui, ó Hã? Ah, não é não, não, tem nada a ver Calma, cara! O Eu achei que era, velho Parecia muito igual a parte do meio <risos> tá acontecendo? Ó, eu achei que esse símbolo aqui era igualzinho a esse também. Não, tá não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ai, deu uma coceira. Que porra é <risos> essa? Esse aqui? Não, porque a Birosquinha aqui embaixo ó. Nossa, essa aqui parece aqueles cachorro que a gente faz com a mão assim. Assim, né? <risos> eu não sei o que, que é isso. Então, que essa daí parece? não é porque eu errei. Essa aqui não é? Não, essa não, aqui, essa essa não aqui. é. Pode ser essa aqui embaixo, ó. Só o zoom. Não sei. Ah, não hum, vai. Eu vou olhar na internet essa porra. Não, é okay. o tipo... que? É um dos dois aí. É, a gente já fez os outros. Vamos ver se não tem nada não que Não tem, acende. a gente já tentou, nada acendeu. É que fica piscando porque é. tá gravando a tela e tá me confundindo. Ah, nossa, tô gravando a Como tela. Essa? Era aquele. Hã? Era aquele verde. Calma, que todos são verdes. É oh, esse. Esse aqui é... mexe, ó. Esse aqui mexe. Não, clica. Hã? Há um outro botão oculto. Olha só. O Oculto, eu falei. Não é esse. Hum, será que não é mesmo? Clicou? Clico, ué. Mas se a gente perder, vai ter que voltar Mas o aí não é oculto. Ah! ah, a gente tem que ficar clicando é. sem aparecer. Hã? Ele não pode aparecer se ele é oculto. <risos> <risos> o jogo tá <dá>. passando, todos as miolas. Só passa por cima, vai passando, não precisa clicar ainda. E vai que tu não, clica Não, mas se é que oculto, querer. não pode aparecer. Duas horas depois. Ah... Aí você tá clicando... Entendi... Tô aí, só depois... Não é isso não! Parece que tá jogando aquele... Então deve ter outro não, que fica piscando! É... E se clicar só no esse? Não, deve ter outro! Só no esse! Vai! É muito arriscado, a gente não, já acho... vai ter que voltar tudo! Eu acho que tem outro que pisca também, de vez em quando! Onde? É muito rápido! É o flash? Roberto Carreiro? Tem nada a ver com essa música do eu Eu nem sei o que eu tô falando. Ah. Mentira! Eu a gente juro. passou três dias pra esse botão. Olha que difícil. O que fazer para. hã? Você vai pro próximo. A gente quer passar o próximo. É ah, isso mesmo. Você está gostando do jogo? Ih! Mas eu tô de verdade! Eu quero falar com. Esse. tô! Qual é a linha maior? De cima ou de baixo? A de baixo, eu acho. Ah, mas se medir assim, ó. <risos> tá medindo. É igual, eu acho. E aí? Não tem. Não! É muito ruim quando é. a gente fica com uma decepção. Não tem. Não, já deu errado, não, não tem? Não deu errado. Deu não. errado, mentira. Apeta. Não. Não deu errado. loucura. Eu falei. Ah, que, que merda! <risos> <risos> não acredito é em mim, não. <risos> mesmo tamanho? Não, não é. É mesmo ah! tamanho. É mesmo... Não é o mesmo tamanho! É porque você tá Que merda! Eu achei que era! O meu cérebro não consegue pensar! Calma! Hum. Não é! É a de cima ou a de baixo? Eu vou na de baixo! Eu vou na de baixo, que esse com é sua! É, que aceita, ah. que aceita! Caramba, como você é Opa, tudo? Não minta! Não, Passou não, de primeira... Não, não! Um, dois, três... Puta! Perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi! Eu sabia que era isso! E agora? Bota oito. Acho que era mais, mas vou... Aí você vai, é dele. Oh! <risos> Onde estava Aqui? a resposta da primeira questão? Ó, oh! Eita, que feio. É roxo. Qual é a cor? Ah, do... tem que ser igual É essa, é. não é? Não. Ou é essa? Eu não Caraca. sei. Eu acho que é. Aqui... Eu tô meio da autônica. <risos> Qual das duas? Eu acho que é a de baixo da esquerda. Assim Eu vou... É. É o que eu falei Uh, era Uh Clique no roxo Não, não, não Então, mas esse é roxo é aquele Ah, não, não é Não Ué Esse é amarelo, esse é roxo Mas tá escrito com a cor errada Tá escrito roxo com a cor roxo, então Acho que a gente tem que ir na cor roxa Aqui? Eu acho que é Que é amarelo? Ué, mas Caraca, os dois ainda tem verde Ah, cérebro não entende o <risos> cérebro aqui, ó Onde, onde? Hã? Eita, eita Eles tentam a Puta que Qual ovário. Qual o número dessa... Ah, Maitê. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Era 23, essa é 24. E, <risos> e agora? É matemática. Ah, 488 menos 166. É 22. Eu acho que é 50. 1,66. Eu botava 50. Acho 45. que é 41,5. Ah, errei. 488. 488. Menos 3, 2, 2. Eu tô colocando na lousa. 4. eu não sei nem, não sei fazer. Por que é que eu tô tentando? Eu não sei matemática. Matemática é um negócio que não deveria Isso existir. Não é. Vamos testar essa. Eu acho que essas são 50. Cinco. Essa é 50. <risos> é ah, então deve ser. Você falou 50? Eu iria dos 50 desde a primeira. Oh, não! É sim, porque ó. Os... Aqui o número termina com 8, <risos> termina com 2. Não é também? Não, porque é menos. Ficam Só sobrou menos quanto? Calma. Puta, não! <risos> <risos> ah, ela vem, ela vem. Ela vem, mas tem que. Ai. Ah, não vou ter coragem, calma. É difícil ter coragem. Um, dois, três. Você que a volta do começo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não consegui. É dois e três. Um, dois. Ah. ah, não, <risos> eu não vou funcionar o clipe. Eu morro. Meu Deus, meu Deus. <risos> Nossa, é tipo 26. Meu. Vamos, agora a gente vai conseguir. Eu ou você? Vai você? Você que sabe. Não, não sei, então. Não. Sim. Deu um erro de novo. Minha chance, minha chance. Mas eu ia acertar. Hum, não que foi, isso? não foi. Não tá funcionando. Cara. Ué, ué. Não, não, tem alguma coisa. Aqui. Ah, não tinha. Ué, só vale clicar quando ele quer? Ah, voltou do começo. <risos> <risos> Dois mil anos depois. A gente vai estar tá perdendo porque não está clicando no azul. Calma, calma. Ah, filha da cofa! Foi mal confiante ainda. É impossível. Não. Pô, a gente clicou várias vezes já Bom, já chamei o Samu, porque meu olhinho aqui não para de tremer Por causa desse jogo do demônio E eu desisti, ela também desistiu Não tem, acho que não existe ninguém que já fechou A gente viu uns vídeos a galera passou, mas não passou a gente clica, clica, clica, clica quando tá certo. Ele não vale. Aí quando tá fora, vale e dá feio. É, é, rapaz. A gente não deu pra clicar e segurar. <risos> Mas a gente vai gravar jogando outro gênio com isso. Porque esse aqui. Mas a gente clica, não acontece nada. Clica, não acontece nada. Aí sai do azul, é. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Comente aqui como é que você fez pra passar. A gente não é gênio.